Olha só, eu tô um pouco apreensivo com o que eu tô prestes a fazer aqui. Tava com um pouco de fome, eu resolvi comer um banano. E aí eu lembrei de uma coisa que tá aparecendo bastante pra mim no Twitter, que é... Isso aqui. Hoje, eu vou jogar o mapa do banano, e eu espero que valha a pena, e você deixa o seu likezinho. Ok, estamos aqui dentro, eu confesso que eu achei meio engraçado porque o nome do negócio é Vegetable Nightmares e aí só tinha banana Mas, pelo visto, temos o cenouro e o berinjelo, né, velho? Bem estranha essa tela de início, mas pelo visto são capítulos, né, ó Tem o capítulo banana e aí vai ter os outros depois, então vambora Mano, ah tá, entendi, isso daqui é caso algum amigo entre com você e ele queira ficar de espectador, saquei Tá, estou bem lento, vamos para o capítulo bananístico Oh, nice, bonito, hein, olha só Primeira pessoa, belos modelos Isso aqui, mano Fortnite isso aqui, velho <risos> Eu não me canso de dizer isso, velho, mas enfim Estamos andantes, maravilha Temos portas Não dá pra interagir Uma banana Hum, comeu uma bananinha Sem tirar a casca, velho O cara comeu sem tirar a casca, velho Aí, ó, é isso que acontece. <risos> Mano, é muito meme, velho. Muito meme, muito aleatório. É tão aleatório, tão bobo, mas ao mesmo tempo, é tipo uma coisa que a gente nunca viu no Fortnite antes, então é muito bom, tá ligado? Não que a gente já não tinha visto uma, uma banana correndo no Fortnite antes, mas não nesse contexto. Bem, sabemos o que vai rolar aqui, né, rapaziada? Dá pra correr? Não dá. Vocês sabem, né, guys? Bem, eu só não me assustei porque eu já tava preparado. Porque, pelo amor de Deus, né? Que coisa bizarra. Tá, basicamente foi o pesadelo que a gente teve com o banana. Agora deve ter mais coisa. Será que eu tenho que achar outra banana? Ah, agora abriu. Certo. Só essa Ai meu Deus Olha o bananão lá, se deliciando com alguma coisa Hum, Banano Tá tudo bem aí? Você tá O que você tá moçando aí? Outra banana? Por que você ficou pequeno? Vamos lá. Será que tá madurinho? Tá, ó. Tá bom. Cara, querendo ou não, é meio eliminar o space isso daqui, né? Válvulas. Ai, que medo a cada. Eu vi uma sombrinha ali, hein? Olha só, rapaz. Isso daqui que o cara fez é tão simples, velho. Mas é tão bom. Tá, tem um duto e uma porta. Ai, que medo, véi. Mano, eu vou tomar um susto muito grande com isso aqui, eu tô vendo. Uh. Minha, nossa. Fortnite, hein, rapaz? Ai ai ai, mano, que cagaço, hein? Que cagaço! Por que, que eu me submeto a essas coisas? Mano, eu nem olhei! Eu nem olhei! Eu não vi! Mas eu só te ouvi e já me caguei, velho. Ele passou aqui na frente, será? Agora eu não sei pra que lado que ele foi também. Eu e minha mania de ficar olhando pra trás. Pô, foda não poder correr, né, velho? Que agonia. O que que era pra ser esse lugar, velho? É um pesadelo do cara? É uma fábrica de banana? Fábrica de banana. Agora as bananas são fabricadas, tá ligado? Eu fico tentando encontrar sentido nas coisas onde não tem, né? O cara só quis fazer um lugar meio liminal e esquisito. Mas tá bonito, tá funcionando, então tá valendo, né? Ele usou o próprio do Fortnite também. Esse teto aqui é do, é do próprio Fortnite. Simulador de caminhadas labirínticas. Tô correndo, tô correndo. Tô morrendo também. Eu fiquei confuso que no começo eu não sabia se ele tava vindo de trás ou da frente. Pera. Ah, eu tô voltando, imbecil. O bom é que agora liberou pra correr. Vambora. Vai, não para não. Não para não. Não para não. Ai meu Deus. Será que a banana também se agacha? Eu não vou olhar pra ver. Mas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uh. Tá safe. Ah, não, mano Tá, foi só pra dar um salve, tá ligado? A ambientação tá muito bonita, hein, mano Eu juro pra vocês, se esse banana Entrar no duto É sacanagem, velho Puta que pariu Mano Eu devia parar de falar, né Ai, caralho Vai, Ai meu Deus, Vou morrer, véi. Oh. <risos> que? Abriu? Eu tinha que esperar abrir? Ele abriu atrás de mim? Vai, abre aí, cacete. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, pelo amor de Deus. Abriu. Era só esperar mesmo, por algum motivo. Hum, eu sempre escolho o primeiro lado errado. Safe, tranquilo, tranquilidade Bem, por enquanto é só um simulador de andar e fugir da banana em momentos aleatórios Mas é legal, né? Já é melhor que o Scary Doll Mano, depois disso tudo, você ia comer a banana? Você ia tocar nessa banana? Mano, as pedrinhas que eu falei pra vocês lá, ó, os mesmos modelos realísticos, tudo isso aqui tá lá no FEB, cara, isso me dá muito uma vibe de mapas de terror do VRChat, é a mesma coisa. Putz, bem, eu vou pro lado da bananinha ali, né, que cenário agradável, né, hum, tão bom. Mano, a banana é o portal É o link entre os dois universos, cara ah, Agora o bagulho virou Liminal Space assumido mesmo, né? Cacete <risos> Tá, acho que o negócio vai é ficar nos cantinhos Pô, mano, mas esse boneco Podia andar mais rápido, velho Passa aí, banana Passa, vai o jeito que esse arrombado anda, velho. Mano, esse desgraçado é muito rápido, velho. Se ele vier na minha direção, eu vou dar um grito, velho. Tá, ah, eu não vim daqui, né? Ou vim. Não. Nice. Nice. E que, que é isso? Virou Garten of Bambam o bagulho agora? Eu não sei, eu não consigo estar preparado pra nada, velho Mano, eu nem sei, eu nem sei o que mostrar, o que dizer, velho <risos> Ai, caralho Pera, ai meu Deus, ok Ai, ai, ai Vambora, vambora, vambora, para não, para não Ai, que desespero, velho Foi. Pega. Não vou olhar pra trás. Só pega. Este foi o jogo do Banano Foi lançado bem rápido até, esse cara não tinha Acesso antecipado ao UFN, pelo que eu percebi Logo logo já deve sair a fase do cenourão E eu, obviamente, vou trazer aqui pra vocês Rapaziada, não esquece de deixar o like ali embaixo O meu sofrimento é o vosso entretenimento Meu pau precisa de um aumento E eu vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto E até a próxima, um beijo do careca Fui E cuidado com as bananas no meio da noite